Fala galera! Beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games É sempre bom ter vocês aqui com a gente Eu sou o Will E hoje a gente vai para o sexto episódio De Resident Evil 3, galera O negócio tá muito tenso E, sem muitas delongas, já vamos Pra jogatina Como sempre Apareceu até ali uma Uma informação ali que parece que tem um novo traje Eu vou acompanhar depois Na próxima jogatina Vamos ver qual traje apare apareceu ali Então, da última vez que a gente parou no jogo Né, tinha descarrilhado o trem E tinha acabado de passar Né, a jogabilidade do Carlos Pra Jill E... Vamos ver onde está o Nemesis né, porque de novo ele que causou tudo isso aqui Vamos ver como está o inventário É, eu não estou muito bem não galera 3 três três munições ali de granadeira, 3 granadas, 33 balas de pistola e 3 tiros de shotgun A gente vai ter que fazer valer a pena Cara, os gráficos estão lindos, né? Porra. Acho que aqui já vai aparecer o save já. Carlos? vem. in! Carlos! Oh, Dammit, I guess I'm out of range. É o Carlão não tá por aqui não. Beleza, tem alguns.. kits aqui. Guia de armas novas da UBSS. Boas notícias, seus bundamoles, eu tô aqui com uma novidade que deve fazer vocês criarem uns colhões de novo. São projéteis minas, essas belezinhas foram desenvolvidas pela P&D não, Umbrella e vão acender seu fogo mais do que as mocinhas que vocês deixaram em casa. Ó, bem machista o negócio, hein? são difíceis de achar e é complicados de usar, mas podem confiar que vale a pena, bora dar uma olhada nas especificações. Um projeto mina foi criado para ser compatível com um lança-granadas padrão. Então, não inventa de querer carregar outra coisa. Quando você atira numa parede ou no chão, ele fica exatamente onde você colocou. O sensor detecta a aproximação do inimigo e detona assim que estiver ao alcance. Ou seja, é só, balançar, é só lançar a trilha na trilha do inimigo que já virá um campo minado. Não existe injustiça no combate, essas aberrações gigantes estão... Então pode jogar suja à vontade. Vamos pra cima. Projetos mina. Ah deixa eu entender aqui. Cadê a, a lança? Botão errado. Ah, deve ser isso aqui, ó. Projetos Mineram, isso aqui é o projeto, projeto explosivo Bom, se tem bastante é porque a gente vai usar, né? Antes que eu... Bom, ver se tem alguma coisa aqui no inventário. Cara, vou levar essa pólvora aqui só por... Gema Vermelha, é, não usei Deveria ter usado em algum lugar e não sei. Deixa passe, passou batido. Bora. A situação tá tensa. A impressão é que tá calor aqui embaixo. Hum... Aqui não tem nada... Carrinho de mão... Pronto! Vocês são muito chatos galera! Ah, isso aqui não vai funcionar direito não. Uhum. não... Eu queria usar a mina, mas não vou usar a mina não! Vai ter que... É, ter que usar shotgun aqui. Não era o que eu queria, mas... Esse aqui estava vivo. E aquilo ali eu acho que também está. É, a gente vai ter que ser mais certeiro. tô errando uns um tiro tonto aí, de novo. Vai virar meme essa merda. Coxão. A gente vai ter que pegar a faca. Cabeçudo. Bom. O, o grandão. O Japinha aparece toda hora. 16. Será que é por isso, cara, que eles estão falando dessa... Só pra testar. Porra, parece uma danceteria. O negócio é bonito e funciona. Só que matou quantos? Cara, esse japa sempre tá aqui mesmo. Japa, você tá zoando hein, né? Caraca Japa É galera, agora Eu, tinha, eu acho que tinha vinte e poucos né? Agora só tem oito Tem nada de item, tem nada de item, tem nada de item. Bom, vamos subir. Ih, caramba. Fuja da criatura de novo. Parece que a gente tá brincando de polícia ladrão. Onde uh, a gente pode ir? Tem um negócio aqui, pastelzinho. Folha Torre do Relógio. A Torre do Relógio de São Miguel é uma construção de estilo barroco no coração de Recon City, um símbolo querido que os moradores consideram emblemático da cidade como um todo. Igrejas de São Miguel erguiu é a torre em 1908 com a colaboração de diversos filantropos. Ela foi dedicada às crianças nascidas na, na, na então próspera cidade. O primeiro andar serviu de escola primária durante muitos anos. Com o progresso do setor elétrico os, é, no, do século XX, a cidade cresceu ainda mais. E o corpo docente do primário São Miguel chegou a ter mais de 600 alunos. Infelizmente o primário São Miguel foi fechado em 1978, quando o prédio começou a dar sinais de idade e deterioração. O relógio foi desativado. A é entrada em toda a área adjacente ficou bastante restrita. O amado monumento e a praça pública ficaram interditados até que nos anos 1990 a Umbrella, para variar, é, se aliou ao, ao prefeito Michel Warren para reformar e abrir o espaço dessa vez com um bom plano de preservação. A torre do relógio reabriu oficialmente em 1993 e as badaladas de seus sinos pesados voltaram a soar em toda a Raccoon City. Oh. Bom galera, vamos dar uma olhada no isso. No que, no que tem em volta aqui Ali eu já vi que tem uma caixa Vai acontecer alguma coisa eu esqueci, a, esqueci a faca galera, tem que ficar gastando Vou ter que gastar outra bala com você cabeça Putz, tem nada aqui assim, não vai funcionar meu eu tô jogando no normal, não tô jogando no difícil Capcom Vamos ver se tem alguma coisa pra cá nada Então vamos subir acho que eu tenho mais um temos um tiro de 12. Pronto. Caraca, meu. Maluco. Ah. Ele. ah é. não sabe? Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed. Was anyone hurt? everybody's dead. Mihail, everybody. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? Nossa, meu. Cara. Caraca, mano. tem... Tenho... Mano. Corre, corre, querida. Caraca, velho, ele tá muito feio nossa mano. Caraca! Vamos ah, vou cá. Caraca, caraca, corre, corre, corre, corre Vou ver se a gente acha mais munição por aqui Caraca, meu Não, acabou Vou brincar aqui, ó Vou brincar de girar Caraca Espera, uhum, uhum, uhum. você pode esperar. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Caramba, meu. Bom, a gente já vai poder usar isso aqui. Agora o resto que tem de fogo, né? Sai, desgraça. Sai, desgraça. Tudo bem, o caramba, não acertou. Acabou. Ha. tá. Bah mais item, mais item, mais item. Oh oh oh que... oh, oh, oh oh que isso velho Não Caraca como eu vou fazer com esse cara? Não tem mais nada aqui. Oh! Não! Oh! Paranauê! Paranauê! Paraná. Oh! oh. O vou fazer, velho? que, que eu não tenho nada aqui? Estão tirando, tem que fazer alguma coisa. Cara ônibus, cara o que, que tem para parar esse bicho? Que tempo aparece esse bicho Nossa! Não! Não, não, não, não, não! não. Calma, calma! Oh, sai, caramba! Sai, sai, sai, sai, sai, louco! Eu só tenho mais uma dessa! Eu peguei tudo! I'm mm don't -hmm. dele opa Agora a coisa ficou feia. Opa! Vamos ficar dando um rolê na praça aqui. Se prepara. Paranauê de novo. O oh, Paranauê. Opa. O. Oh. O. Oh. Agora acho que vai, hein, galera. Agora vai. Ah! Sai, Zica! Na boca! Essa mina é. foda! Essa mina é brava! Nossa, mano! Agora acho que foi, hein? Agora acho que morreu. Hum? Hum? Acabou, Jéssica? <risos> Nossa, não acredito, que susto! O cara não morre, né? Nossa. Nossa. Nossa, ah, safadinho, você, hein? You've done me a big thing.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 Vai lá, Carlão, você e tua cabeleira. Opa, você vamos de cavalinha. Caramba, meu! O jogo inteiro é intenso, né? Maluco. Não estou muito bem. Fight it, Joe. I'm gonna get you the vaccine. Hoje só se falar nisso. Até no mundo real, só se falar da vacina. Isso vacina mesmo né, eu querendo aqui dar uma, passar um sprayzinho, vamos ver o que tem aqui nesse baú, acho que não tem nada do carnão, só tem árvore. Ah. Tu, tu, tu. Bom, vamos salvar. Vamos chegar a 30 saves já. Bora lá, opa, tem um... Uma muniçãozinha aqui. Gil, eu garanto. Eu volto. Bora. where's now? be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. saber porque tem tantas essas bolsas aqui aleatórias. Spray tem duas portas, ok. Isso aqui tá fechado. Então aqui a gente tem um mapa. Eu não vou entender nada, então vai no feeling mesmo. É só loucura. Esse é o famoso Redentivo, né? O, o, o.. Parece o do primeiro. A primeira aparição. Caraca, velho. Tomou quatro tiros na cabeça e não. Acho que ele não vai entrar. Bra lá Carlão, você tá de fuzil. Caiu. Dá um double kill aqui. O que tá acontecendo com vocês? Вот. Vou tentar mudar a estratégia aqui Eu só tem a erva vermelha. Vou voltar, vou deixar alguma coisa lá no inventário. Porque senão se precisar de alguma coisa aqui a gente tá ferrado. Espera aí, Gil, a gente já volta. Isso aqui eu posso jogar no lixo já. Vou só uma ervinha verde. Fechou. Gil, já volto. Vim aqui só pra. Só porque eu tinha esquecido o um negócio aqui. De boa que a gente já volta. Vamos lá, Carnal. Quem sabe você não tem uma chance hein, se você salvar ela? Eu sempre vou para a esquerda primeiro, então... Eu não tenho isso... Ainda bem que você podia pegar da Gil né cara? Eu não tenho uma chave Misha. Bem-vindo ao office do Dr. Nathaniel Ball Possiblemente vai ter que encontrar fita. Ela tá sem fita. Fechou. Doctor Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door! No voice é. match found. Agora tá explicado porque do gravador catinha catinha ó oh. oh, tremendo caraca ninguém, ninguém vai me rir não Caraca ah, galera, desse jeito vou precisar de muita bala mesmo. O cara tá dando desespero sabia só atrás Sua só atrás traiçoeira. Sua traiçoeira. De novo, tá de brincadeira, meu o cardão. Eu tomei um pau aqui meu de graça estou sob controle aqui municipal pau bom hum. pra esquerda o que é que precisa aqui Deve ser, ela deve abrir só pela de dentro. Porra mano! isso aqui já não tem mais perigo. Andando nesse hospital aqui me lembra muito Dead Space devido às proporções para quem jogou sabe do que eu tô falando né você... eu Não sei se é o 1 ou se é o 2 eu Não me engano acho que é o 2 Você começa no hospital Caraca mano Pô, Você tá de brincadeira hein Precisa é de um óculos de perto 30 centímetros eu errando o tiro Diário da enfermeira, 27 de setembro Internamos mais de 20 casos da doença misteriosa Os pacientes sem isolamento apresentam necrose grave de membros Febre, delírio e sinais de hiperfagia Possível infecção? Testei todos os antissépticos, antissépticos Nada do laboratório liberar os, os hemogramas Perdi novamente Doutor Yang foi mordida enquanto tratava um paciente, Desinfetamos a ferida mas a febre não passa, nada funciona no ambulatório a anarquia corre solta. os pacientes estão delirantes ficando cada vez mais violentos, convocamos convocamos todo o pessoal de folga, precisamos de todos os apostos para conter o caos o caos está instaurado beleza vamos ver alguma coisa nas prateleiras de cá, deventar o tudo de boa, tá. Vamos salvar por cima aqui do salvar o último último slot aqui que tem e aí a gente vaza porque a Jill a nossa maravilhosa tá guardando nós se ela virar um nada vai valer né muito sangue pedaço de gente no chão Um zumbi tirando um cochilo, tem outro aqui, ai meu Deus. Diário da Enfermeira, vinte e nove de setembro. Nós tentamos, juro por Deus, mas não há nada que se possa fazer, o caos se instalou, de vez. A vítima chegou a uns montes morrendo e ela a infecção antes mesmo de conseguirmos chegar a elas. Então desistimos de tentar, nós não infectados, nos protegemos aqui dentro, ouvimos os pedidos de socorro vindo de fora, os gritos, mas ninguém se arrisca a sair, porque... Seria o nosso fim. Não acredito que, a, que abandonamos nossos pacientes. E é o pior pecado da, de uma enfermeira. Eu, eu tremo sem parar, mas quero viver, quero viver. 21 horas. Ouvimos o helicóptero sobrevamos e começamos logo a chorar e nos abraçar, achando que, que era uma equipe de resgate. Mas aí, o som foi se afastando e ficaram só os gemidos dos morimbundos. E esse grito silencioso no nosso coração. Estamos quase enlouquecendo. Doutor Yang, Ariana, Miranda, Dakota, me perdoem, eu fraquejei Tem alguma coisa vinda, socorro Socorro Bom, tem um cajado ali Eu sei que eu vou tomar um susto Bastante munição Boletim, boletim da administração. Crachás não podem sair do hospital em hipótese alguma. Por norma de segurança, todos os funcionários precisam guardar os crachás em seus armários pessoais antes de retornar para casa. Obrigado. Será que tá contigo? Tem que achar um crachá. Ah, certeza que deve estar com algum de vocês aqui, né? Não algum, É... Que susto! Pelo jeito, não tá com nenhum de nenhum desses caras aqui. É. Bom, acho, que aqui, acho que não está mesmo aqui na olhar direito nas mesas Ai que susto meu, susto até que é meio a sombra Aqui não tem nada É, deu um lugar de interação Vamos voltar <coughs> aqui full save Bom. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que eu não fui ainda A gente não foi reto, né? Não foi reto, a gente foi, essa porta tá fechada não É, aqui tem isso aqui que é o crachá hum, hum, hum. Vamos pensar Trancado, vamos ver O cá a gente já foi, tá trancado é, A única solução tá lá em cima mesmo, subindo as escadas Não tem nada, pra cá nada. Aqui só o tiozinho. Deixa alguma coisa passar. Eu não sei o que foi. Pra cá nada. Acho que eu não fui pra cá. Ok, not this way. Você não passa aqui embaixo? No. sobre gravação, acho que sei o que aconteceu a tal fita do Dr. B, a assistente dele levou um paciente um paciente me ouviu a voz tirando uma coisa do armário do posto de enfermagem para a sala de tratamento vou tentar entrar lá e procurar o turno da noite, pode sossegar e continuar fazendo seu trabalho a importância do Dr. B para a comunidade médica não interessa, esse tipo de assédio é inaceitável não vou deixar que destrua um prometo, ele é um cafajeste babaca, e vai responder no tribunal, coragem e força, uma amiga, então, levou um paciente na sala de tratamento, tá, cara mesmo, abri isso bem fez, cara. Beleza. Bom, Gastando munição, caraca, meu! Eu não lembro. Não sei se tem algum documento aqui que a gente, ou objeto aqui que a gente consiga pegar a, a, a senha do cofre. Sou péssimo de, de abrir cofre. Vídeo sobre gravação. É, acho que aqui não tem nada. Shot. Cara, eu tô atirando pra caramba na cabeça da galera. Opa! E nada mesmo! Granadinha! E esse aqui? Lendário, TV uhum. Então, aqui acho que a gente já investigou tudo, só tem um cofre ali. E tem aquela sala que a gente não consegue entrar, e essa aqui. Beleza. Então, pra, pra esquerda. Só pode ser aqui galera. O louco. Fugiu de assalto O que, que que isso faz? Acho que faz mina mais rápida Agora vamos você vai sair daqui Carlos? Porque aqui tinha uma maletinha, né? Aquela porta lá tá fechada por dentro. chave uhum. o que que eu largo aqui Vou largar isso aqui Puxa, tem mais uma planta mas que dá pra gente combinar bastante item galera não volta mais qual porta estava fechada na porta Eu não Acho que não é essa, mas só para garantir. Não, não é essa. Essa é a via com cartão. Deve ser lá em cima. Bem preparado. E aqui mesmo. O que, que passou ali? Cara, o que que passou ali, meu droga? Aqui é o save, eu dou eu dar um save, a gente não e antes. Caraca, o negócio tá tenso! Vai lá, carnal. Os bichos todos vão levantar agora se eles tranquei. Putz, tudo escuro Caraca velho Cartão de acesso do, do, do John Ralph Show Aqui não tem mais nada Não tem nada, não tem nada. É lá embaixo agora que a gente tem que abrir aquela porta com um cartão. Que isso nossa nossa velho lá o cara morrer umas dez vezes. Que aqui não foi a melhor estratégia. Que isso? Não se era forte assim. Não. Oh, querido! Distribution morreu. Ele deu uma porrada, velho. Foi isso mesmo? Eu não sabia, não, Carlos. Você tinha só... Caraca, eu morri três vezes pra esse bicho aqui. Tomara que só tenha um. Por que? Já foi tudo já minhas granadas né? Bom, Agora a gente vai descer as escadas Vamos salvar né, porque Depois do que fizeram com a gente ali Bom, pelo menos não tomei nenhum dano que o bicho ele dá dois dois golpes já era pior que o nemesis tem alguma coisa aqui não Essa é escadinho mesmo. Pra cá. Ué, como o cara entrou? Só tinha um ali, doutor. liberada, liberada galera estamos chegando, estamos chegando, Dia, aguarda mais um pouquinho vamos lá, vamos ver. objetos perdidos cada vez mais pacientes e de objetos perdidos se encontrar algo e não souber o dono não leve para casa faça favor de depositar o objetivo no cofre do posto de enfermagem de combinação do cofre Ah, então tá, vamos subir lá onde está o cofre mesmo galera onde está o cofre Trancacinho para esse pátio... Oh. Calma! O cofre está... Para cá? Acho que para cá, né? Beleza. Acho que é lá em cima, acho que o cofre é lá em cima. Vamos passar no cofre. E ver o que tem lá. Tô achando que o cofre meio aqui não, mas já que a gente tá aqui em cima aqui é o save. vamos na parede aqui. Ó. Beleza. Saluda dos funcionários, cobertura, posto de enfermagem. Aqui é onde eu peguei o bichão. Aqui para cá é aqui mesmo nove horário, três anti-horário só isso nove horário. Vou três, 3, vamos virar Abriu O oh, mag Carregador duplo Agora carrega mais rapidinho Show galera Estamos fazendo upgrades, estamos fazendo upgrades, galera vou dar um salve aqui no game e a gente volta depois com o sétimo episódio da série, então o vídeo já vai ficar, tá dando uma hora já, vai ficar bem cansativo para vocês, agradeço aí mais uma vez a presença de todos e ao próximo episódio vai estar... Tá... De novo show de ação. Obrigado pela companhia e... Valeu!